Ó, oh, se liga que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui agora, até anotei no meu caderno aqui, ó cinco coisas que eu aprendi morando sozinho aqui no meu apartamento que vai salvar a vida de você, se você, tá buscando, se você quer morar sozinho, se você tá morando sozinho vai vai tá tendo dificuldade eu acho que vai ajudar pra caramba isso pra você aqui Vamos embora pro vídeo Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, me chamo Júnior Moreira Mano, no vídeo de hoje, quero mostrar pra você um pouquinho de algumas coisas que... Eu tenho aprendido morando sozinho, anotei aqui cinco coisas que basicamente eu tive que aprender na marra e que provavelmente se você for morar sozinho, você também vai ter que aprender isso na marra. Antes de mais nada, já quero pedir pra você já deixar o seu like, já se inscrever aqui no canal, já ativa as notificações, mano, não dá mole não, porque eu quero entregar mais conteúdo sobre esse assunto aqui pra vocês também, com o conteúdo que eu tô vendo que muita gente tá querendo, tá me pedindo lá no Instagram, inclusive se você não me segue, me segue no Instagram, tá aparecendo aqui, tá? Bom, primeiramente eu moro aqui neste apartamento, olha, não é um apartamento tão grande, eu vou mostrar pra você um pouquinho no apartamento de uma maneira. Bem, bem simples aqui, bem rápida aqui é a sala do meu apartamento, não é uma sala tão grande é uma cobertura, tá? então a sala que é uma janelona bem grande aqui, tá vendo? É bem legal, tem uma vista bem interessante, olha, tem uma vista maravilhosa aqui, Aí embaixo tem as partes do condomínio piscina e tudo mais, né? aquela coisa toda enfim, aqui tem a cozinha, a cozinha é uma cozinha relativamente pequena, tá? Eu acho que um apartamento para quem tá morando sozinho, mano, é um apartamento interessante, tá? Não, não, é uma, não é uma mansão de um apartamento, e pá, nossa, que apartamento gigante. mais Mas, mas para um cara que mora sozinho, eu acho que é interessante. Ali, como vocês viram, é o meu escritório, que é um banheiro, né? Aqui é um banheiro, aqui é onde é o meu escritório hoje, onde eu trabalho, que tem um sofazão legal que retrátil, tem meus computadores, aqui eu tô mexendo aqui na parede ainda. Inclusive, esse papel de parede que tá aqui, tá vendo? Eu que coloquei, mano, eu comprei esse papel de parede, queria colocar nessa parede aqui, né? Aquele efeito cimento queimado. Só que o cara me cobrou 500 reais pra, pra colocar, mano. Você acredita? Aí eu pesquisei um vídeo no YouTube, assisti uns três vídeos no YouTube e falei, porra, vou tentar colocar isso aqui sozinho. E coloquei eu mesmo, aí e ficou, e ficou bem interessante, né? Vou mostrar pra vocês aqui que tá o meu quarto. Aqui, ó, meu quarto com suíte, né? Tem a suíte aqui. Aqui é o meu quarto. Aqui tem, meu, meu, tem um violão meu. que tem um espelhão aqui também no quarto. Meu guarda-roupa, ó. Aqui é uma coisa que eu vou falar pra vocês mais pra frente sobre isso aqui, ó. Guarda-roupa bem organizadinho. Olha só pra vocês, ele tá um pouco escuro aqui agora, né? Mas bem organizadinho o meu guarda-roupa, tá vendo? Tudo, tudo no lugar. Isso que é uma coisa que eu tive que aprender a fazer na marra também. Vou explicar pra vocês mais pra frente, ó. Mas tá tudo tudo nos seus devidos lugares, tá vendo? Ó? Enfim. E vou mostrar pra vocês agora lá em cima primeiro. Antes da gente... Entregar o conteúdo. Vamos lá em cima pra vocês verem, ó. Geralmente quando eu subo, o gato vem atrás de mim. Vamos ver se o gatinho vai subir aqui. Pra quem não sabe, eu tenho um gato. É, enfim, aqui, ó. aqui é a parte de cima do apartamento. Aqui tem um outro sofá. Aqui tem um frigobar, onde eu deixo, né, quando o pessoal vem pra cá pra cobertura, a gente bebe uma cervejinha, faz um churrasquinho. Aí aqui dá pra ver a parte de cima da sala, ó. Tem um pé direito alto, né? Lá é a sala, tá vendo? Aqui tem essa parte da cobertura aqui que é aberta, só que eu ainda não sei o que, que eu faço aqui. Não tem nada ainda, pra falar a verdade. E aqui tem a outra parte, onde a gente faz as confraternizações aqui, né? É aqui onde eu chamo os amigos, a gente faz um churrasquinho aqui. Tem um armáriozinho aqui bem legal. Tem as plantinhas minhas ali no canto, tem uma ducha. Aí eu tô pra colocar uma jacuzzi aqui, mano. Ó. Não repara o varão não, tá, galera? Tô mostrando pra vocês aqui tudo na íntegra. E aqui eu tô pra colocar uma jacuzzi, ó, mas tô na dúvida ainda, tô pensando ainda se, se eu coloco. E aqui tem cadeirinha e tudo mais. Enfim, esse é um apartamento, tá vendo? Não é um apartamento gigante, não é um apartamento, porra, nossa, que mansão de apartamento, não é. Mas pra quem mora sozinho, eu acho que tá de bom tamanho, né? Eu tenho um interesse, assim, de mudar pra uma casa futuramente, mas como eu moro sozinho, eu não quero mudar pra uma casa muito grande. E pra mim, esse apartamento, pra mim, morando sozinho, é bem legal. aqui o gatinho aqui, ó. neném. Dá um oi pro pessoal da... Não, vou pro pessoal te ver, dá. Tá? Lindão, papai. Vou mostrar pra vocês aqui agora, o caderno tá aqui em cima da mesa. Vou mostrar pra vocês aqui agora cinco coisas que eu tive que aprender na marra morando sozinho, tá? Bom, eu comecei a morar sozinho, eu saí da casa dos meus pais em 2018. Ou seja, pode-se dizer que já tem três anos que eu saí da casa dos meus pais, né? É, mas nesse meio termo também me casei, então eu morei com uma mulher também, no caso. E... Mas morando sozinho mesmo... Já tem um tempinho também E aí que eu já, né, já tive a experiência de morar sozinho também Então teve cinco coisas que eu tive que aprender um pouco na marra, mano Vamos lá, e a primeira dessas coisas Foi ter mais responsabilidade com as contas de casa Por quê, né? Quando a gente mora com nossos pais, a gente... Os pais pagam as paradas, pagam a conta de luz, pagam, pagam mais pesado Geralmente quando a gente ajuda, a gente ajuda com algumas coisas Talvez ali nas compras e tal quando a gente sai de casa, não, essa responsabilidade é toda nossa. Então, como eu costumo dizer, quando a gente sai de casa, a gente, a gente sai ali debaixo das asas dos nossos pais, né? Então, não tem muito por onde correr. Então, o que eu costumo dizer é que a gente tem que aprender, mano, a se organizar financeiramente falando na marra, porque a conta de luz é sua, a conta de água é sua se for aluguel, o aluguel é seu é, as compras é, é, são suas a gasolina do carro, é, é tudo, é basicamente tudo por sua conta a partir de agora só que tem um lado bom nisso também, porque o que eu sempre falo é que isso te faz se desenvolver muito mais rápido e outra coisa, quando você toma a decisão de sair da casa dos seus pais, do meu ponto de vista você é, faz uma parada que eu costumo dizer que é o seguinte, você não tem mais opção de dar errado, você tem que fazer dar certo, porque agora é você por você mano. você tá morando sozinho, você tem que fazer acontecer essa parada agora, entendeu? E quando eu me mudei, tava, tá, é, tem gente que acha bem legal esse apartamento e tudo mais, mas quando eu me mudei, eu me mudei para um apartamento muito pequenininho lá na cidade de Contagem, tinha apenas um quarto, uma sala, uma cozinha. Era bem pequenininho mesmo, era 500 reais o aluguel, para você ter uma ideia. É... E aí, né? graças a Deus, a gente, o nosso negócio da internet foi crescendo, foi crescendo. né? Para quem não sabe, eu trabalho vendendo produtos através da internet. Quem não me segue no Instagram, segue lá, que eu, que eu falo muito sobre isso lá. E aí, o negócio foi crescendo até chegar aqui nessa, nessa coberturazinha aqui, tá? Então, você precisa começar a se atentar a isso. Quando você for morar sozinho... Ou se você já mora sozinho e tá tendo dificuldade é isso, mano, pega uma planilha, pega um aplicativo de, que divide suas finanças e organiza tudo isso, porque senão uma hora você acaba se embolando, tá? E você precisa organizar em relação a isso. Segundo, tá? Ter que me organizar em... Me tornar um cara mais organizado no sentido de deixar as louças limpas, arrumar a cama, banheiro dar uma faxinazinha no apartamento o que que acontece? A cada 15 dias hoje em dia, né? A, a dia sim, é uma quinta-feira sim e quinta-feira não vem uma moça aqui no apartamento que chama Marisa e ela dá uma geral aqui pra mim a cada 15 dias, tá? Basicamente então nesses 15 dias eu tenho que tentar manter o apartamento em ordem, só que eu sou homem, mano homem, a gente, sabe, a gente bagunça só que hoje, eu sou um cara que eu bagunço, mas eu organizo tanto que você pode ver que a sala está bem bonitinha, está bem arrumadinha é, não tá na semana da Marisa vir, aliás, é, tá nessa semana da Marisa vir, na verdade, hoje é, hoje é sexta-feira na próxima quinta ela vem, então já tem mais de uma semana que ela não vem, ó, e tá bem bonitinho, você viu lá o guarda-roupa que eu mostrei pra vocês tá bem organizadinho, então tá tudo nos trinks. então geralmente o que, que eu faço, tá? Ah, eu, eu almoço e deixo as vasilhas lá na pia, e aí vou trabalhar um pouquinho no escritório, aí depois que eu trabalhei um tempo no escritório, fiz uma boa parte do que eu tinha que fazer, eu venho cá e lavo as vasilhas, ah, vim na sala e deixei alguma coisa bagunçada na sala tudo bem, eu posso fazer outra coisa, eu posso silenciar cima um em cima e tudo mais, mas depois eu venho e organizo a sala. Eu tento deixar sempre tempo, sempre tento tirar Alguns minutos do dia pra organizar o apartamento Deixar o apartamento bonitinho Até porque, né, mano? Ninguém merece chegar no seu apartamento, na sua casa e visita E as coisas tava calhada tá jogado, tá sujo, tá bagunçado Causa uma má impressão Então eu não gosto disso Então eu tento deixar sempre do jeitinho É claro que morando sozinho a gente tem aquela liberdade de arrumar na hora que quiser Então tem dia que realmente o apartamento fica bem bagunçadinho mesmo Tem dia que eu tô na preguiça, fica bem bagunçadinho mesmo Mas eu sempre tenho um momento que eu venho cá e falo Não, agora não dá, Agora não dá, agora a situação tá feia, agora o pau. Agora o trem tá, tá ridículo, então tá na hora de limpar isso aqui. Aí eu tiro um momentinho pra, pra dar uma agilizada. Bom, terceiro que foi um ponto crucial pra mim. Que é aprender a cozinhar, mano. Eu confesso que quando eu saí da casa dos meus pais, eu não sabia fazer arroz. Eu confesso para vocês. Eu não sabia sequer fazer arroz, mano. Eu tenho que confessar isso para vocês. Eu não vou mentir sobre isso. Não sabia fazer arroz. Aprendi a fazer arroz assistindo pelo YouTube, né? Comecei a assistir vídeos no YouTube e tudo mais. Comecei a fazer arroz. E aí com o tempo fui aprendendo a fazer um, né? Aí Algumas carnes fritas. Porque, pelo amor de Deus, né, mano? Fritar a carne é muito fácil. Só que aí algumas carnes fritas. Só que hoje eu já sei fazer algumas coisas mais interessantes, né? Sei fazer um estrogonofe, sei fazer uma costela assada, sem fazer um sabe, dá, dá pra fazer uns pratos mais legais porque eu sou um cara curioso em relação a isso então eu gosto de aprender, então por exemplo diversas vezes eu vou na casa da minha mãe por exemplo ela faz um prato legal, eu peço ela pra me passar receita, eu peço ela pra me ensinar e tal, a coisa toda, só que no começo mano principalmente se for homem morando sozinho não sei se você é uma mulher que tá assistindo esse vídeo homem, porque mulher geralmente sabe cozinhar né, homem Geralmente não sabe porra nenhuma. Então, eu tenho que tomar cuidado. Porque é o seguinte, dá pra você... Né, você que não sabe cozinhar, dá pra você fazer algumas... É, né, sabe, Dar uns pulos em outras estratégias. Como comprar um combo de marmita fitness. Fazer uma parceria com um restaurante que envia marmita pra você no preço mais em conta. Dá pra fazer sim. Hoje, por exemplo, eu, eu recebo aqui em casa marmitas fitness também. Eu faço isso, aquelas congeladas. Porque no meu caso, eu tô treinando. Eu tô tentando ficar com o shape em dia. Então, faço isso. Mas eu também cozinho, tá? Então, então aprender a cozinhar. Eu tive que aprender na marra e é uma coisa que vai te fazer economizar dinheiro se você aprender porque você faz um sabe por exemplo um pacote de arroz para mim de verdade dura basicamente o um mês inteiro então, imagina se eu tiver que pagar marmita todos os dias assim sabe tipo vai dar muito mais caro tá enfim vamos lá a quarta opção aqui ó me organizar em relação às compras do mês antes de falar dessa quarta opção aqui para você eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um e-book que eu criei que tá numa promoção tá de 60 reais por 17 reais e é um e-book que é um guia definitivo para quem quer aprender a morar sozinho para quem pretende morar sozinho Tá? Você vai ler sobre educação financeira, sobre como se organizar, como deixar seu apartamento, sua casa organizada Como economizar nas compras, como se organizar financeiramente falando, é, sobre decoração, sobre tudo Tá bem baratinho, vou deixar o link aqui na descrição para quem saber É um guia que vai salvar a vida de muita gente que quer morar ou que já tá morando sozinho tá Mas enfim, a quarta opção aqui, organizar em relação às compras do mês Isso daqui foi fundamental para mim também Tipo, o que que acontece? Eu tinha um mal Que eu não, eu não tirava um dia pra fazer Uma compra já grande no mês, sabe? Então, diversas vezes eu ia pegar Fazer um café e não tinha açúcar Ou eu ia, por exemplo, lavar roupa e acabou O sabão, e aí eu ia lá e ficava comprando Tudo picadinho, e quando você compra Picadinho, você acaba nem tendo um controle Do quanto você tá gastando no mês Porque você vai comprando picadinho ali e você não vê Então comecei a me organizar isso, então eu tenho todo mês Eu tenho um dia do mês que eu vou lá e faço a compra De basicamente tudo, depois disso eu vou só Repondo algumas coisas. O bom que meu gasto mensal de compras, para ser sincero é bem baixo, porque eu eu considero uma pessoa que como pouco eu como, eu, eu, né, eu, como, eu como pouco, eu na verdade eu gasto mais com lanches até mesmo com comida, eu faço uns lanchinhos no, no decorrer do dia, sabe? um ovo mexido, como um biscoito um trenzinho assim, do que mais com comida, então é, é até de boa, mas se você não se organizar em relação a isso, você acaba perdendo o controle, mano. você não consegue saber o quanto que você tá gastando, você não consegue ver onde que o seu dinheiro tá indo e na hora que você vê, você tá acabando ficando mais no um vermelho do que no verdinho no final do mês. E a última, que pra mim também foi uma luta, foi ser organizada em relação às roupas. O que, que é isso, tá? Eu vou contar uma coisa pra vocês que é um pouco até vergonhoso, tá? Mas já aconteceu comigo, quando eu comecei a morar sozinho, já aconteceu comigo de tomar banho e aí na hora que abrir a gaveta pra pegar uma cueca não ter mais cuecas, porque eu esqueci de colocar as roupas pra lavar, é vergonhoso falar isso, mano, é constrangedor mas já aconteceu, mas é a experiência né, mano, hoje já não acontece mais isso hoje eu tenho, eu tenho um dia fixo da semana que eu coloco as minhas roupas pra lavar, são dois dias na semana que eu coloco as minhas roupas pra lavar, fica tudo bonitinho tudo tinindo, mas acontece velho, o homem morando sozinho, principalmente mano, é uma zona, é, com né, o passar do tempo você se tornando mais organizado, não, hoje eu me considero um cara muito prendado, um apartamento Tá bonitinho, tudo certinho Hoje eu me considero um cara bem prendado em relações Mas no começo era a situação realmente Era muito feia E aí eu tive que começar a me organizar em relação a isso mano, Porque muitas vezes eu ia sair E não tinha roupa pra sair não tinha, não tinha roupa, não tinha roupa pra pegar Era bem complicado em relação a isso Mas enfim, essas foram cinco coisas que eu tive que Meio que aprender na marra na marra Coloca aqui nos comentários Se você já mora sozinho O que, que você teve que aprender na marra Que você teve dificuldade Ou você tá tendo que aprender ainda na marra Coloca aqui nos comentários Me segue lá no Instagram E vou deixar o link do ebook aí para você que quer né, quer pegar e seguir aí pra, pra você que quer aprender a morar sozinho Ser feliz Sobreviver morando sozinho E ser feliz morando sozinho Tá bom? Então se você gostou do vídeo já deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa as notificações Até o próximo vídeo então E valeu!